E aí galera, beleza direta com vocês com mais um vídeo, estamos aqui hoje, vamos assistir mais uma novelinha bem legal aqui que é, digamos, uma missão secreta da Tracy, que é a filha do Michael, você tá é ligado que no jogo existe várias coisas com ela e essa daqui é aquele maluco, né, que apresenta o fama e desgrama e é o Laslon, acho que é assim, Laslon, Las sei lá como é que ele fala aí ele. Vamos dar o um play aqui e ver como é que funciona essa parada. Vamos ver se essa missão tá legal. Esse cara manda muito bem. Vamos ver como é que, que ele fez aqui, mano. Olha lá, tá o Michael indo pra... Inclusive, o, o Michael ele recupera a família, né? Ele volta com a família. A Trace tá lá no, no estúdio de tatuagem com, com ele, né? Olha lá, ó. Isso daí, galera, é uma, é uma, uma cena secreta depois... É do Trevor e o Michael ter ido lá buscar a Tracy lá então tava vendo ele chegando. Caraca, ela tá com ele, mano. Olha só, Olha lá três com ele que, que eles vão aprontar, hein, mano. o teste do sofá, certeza. Cara, três andando é muito engraçado, mano. Segurança vai deixar entrar? É. Caraca, mano. Meteu bala no segurança. Hum... Cadê dentro lá? <laughs> merda essa, mano? Até um country, mano. Nossa, velho. Aí. Ih, caramba. Vai para onde? Vai pra onde? Vai pra onde? Vai pra onde? Nossa, minha cara tá cortando tudo. Tô indo pra onde, hein? Ai, meu Deus do céu! O que, que é aquilo lá, velho? Espera aí. No. Ele tava dando a sarrada nela, não vi. Daddy. <risos> Daddy, ela falou, pai. <risos> Mano, o cara, ele faz uma, umas ceninhas bem legais, tipo umas missões aleatórias, tá ligado? Fica muito legal, cara. É, pra que você já matou o cara? Pra que vai quebrar o carro? Onde foi a Trace? Bom, galera, esse foi o vídeo